Alô, alô, muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Hoje é mais uma Alta Definição, uh, hoje é dia 28 de maio de 2022, hoje tenho uma convidada extremamente especial, que já está aqui na linha e que daqui a nada vou chamar para dois dedos de conversa, momentos de partilha de poesia. Literalmente, poesia pura. Vamos conhecer o percurso, vamos conhecer quem é Michelle, que trabalho já fez, quais são os sonhos dela, hum, o que é que espera, porquê a poesia, toda esta informação vai ser partilhar aqui. E além do mais, vamos declamar. Tanto Michel como eu, temos um gosto comum pela partilha. A leveza da alma que a poesia traz. E a todos que nos estão a acompanhar, muito obrigado desde já. Sei que neste momento está a decorrer Champions League, Final Champions League, mas uh, o amor à parte o futebol a parte, o amor, a literatura e a poesia, deu mote a estarmos aqui. Eu vou chamar Michelle, vou convidar a Michelle para entrar. Ok, já enviei o convite à Michelle para... Olá, muito Olá. boa noite, Michelle. Boa Como noite, é tudo bem? Por aqui tudo maravilhoso e por aí já deve estar bem tarde da noite, não? Ah, pois é, estamos a 21 horas da noite. Que horas estão aí no Brasil? 5 da tarde. Recente conversão da Ainda é dia. É verdade, estamos num fuso horário. Tenho muita saudades de ir ao Brasil, só para confessar. Uh, fui ao Brasil, fui a, a Ceará, fui a Fortaleza em 2014, 2004... quis dizer, 14, 2015. Fui ao. Uh, era um evento literário, era um encontro de escritores no quadro de, uh, de Bienal de Cultura e de Livros da, do Ceará. E foi, foi magnífico. Uh, pude ir à Praia do Futuro, Praia de Iracema, tomar água do coco a beira-mar, comer camarão frito à noite. Oh, é, outra, é outra coisa. Tenho muita saudade do tempo tropical. Michelle, antes de mais, como é que estás? Tudo bem por aqui. Antes de até começarmos a bater esse papo poético e trocar poemas, eu quero te agradecer pela tua generosidade acolhida. É uma alegria poder compartilhar poesia, ainda mais com um amigo querido e um grande poeta como tu. E... É uma honra. E... É uma honra para mim também e é muito bom fazer essa troca. É, ainda mais que a gente se encontra em pontos da Terra diferentes e a poesia só vem mostrar que ela conecta essas distâncias. Ainda é mais mesmo. agora com esses meios online, com toda essa tecnologia que facilita essa conexão poética, conexão de amizades, de trocas. Eu então, tenho... eu quero te agradecer. E é mesmo... É a possibilidade de conectarmos, não só conectar, eu diria até mais encurtar essa distância uh, física uh, que a nova tecnologia de informação e comunicação nos possibilita, não é? Mas uh, deixa de dizer que é uma honra para mim uh, ter ela aqui. Michelle tem estado... Michelle não para. Eu tenho estado a acompanhar, desde cá que a conheci, praticamente... Uh, Sigo e, e digo, sim senhora, uh, tenho, uh, terei muito gosto de um dia podermos partilhar o palco junto, poder uh, fazer a apresentação, mas eu acho que uh, não podemos esperar até isso acontecer, então vamos partilhar uh, os momentos uh, poéticos, mesmo à distância. Então, uh, tive que a convidar cá para podermos falar e, e dizer, conhecer, trazer... Para o meu público, uh, aquilo que de bom se faz também em uh, outros pontos do globo, neste caso, na América, América do Sul, neste caso, o Brasil. Nós somos unidos pela mesma língua. Temos muito em comum da história. E então, que tal trazer uh, essa diversidade uh, para, para o nosso palco? Agora, para começarmos, Michel, como é quem é a Michelle na tua própria pessoa. A é dizer, é a pergunta difícil e eu sei falarmos de nós na primeira pessoa, mas eu adoro fazer essa pergunta. Quem é a Michelle? Então, Michelle é poeta e escritora, é também pesquisadora de literaturas portuguesa, africana e japonesa, mais no contexto da poesia. Atualmente é, eu estou buscando um objeto para fazer o meu doutoramento E tenho gostado muito de conhecer as poesias das poetas africanas de Moçambique, Angola Já conhecia algumas e já era apaixonada Me encantei muito uhum. por, Cabo, por Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe Tenho um carinho especial pela Conceição Lima Que é um livro que uhum. eu tenho sempre, os livros dela estão sempre comigo então, eu estou no momento agora de pesquisa para dar início a esse novo passo, e claro que tinha que ser com poesia. A poesia me acompanha desde que eu tinha quatro anos, quando a minha mãe, pela primeira vez, declamou um poema de um poeta do romantismo aqui no Brasil, Casimiro de Abreu. E desde lá eu okay. nunca me desconectei. E permaneço escrevendo poemas diariamente, lendo poetas também. Uhum. E essa é Michelle. Uau! Desde os, desde os quatro anos de idade, é uma vida toda. Eu, eu diria, uh, comecei muito mais tarde a dizer poesia com oito anos de idade. Então, eu achava que comecei, a poesia entrou na minha vida muito cedo. Mas, ouvindo agora, quatro anos ainda, é, é muito bom demais. Mas eu comecei. Agora, vamos, falou praticamente de todos os países da língua portuguesa. A Conceição Lima é, é uma pessoa extremamente especial e eu gosto da, da voz dela da rádio. Nunca tive a oportunidade. Era para estarmos juntos no Brasil naquele ano. Ela não, não, não conseguiu ir. Acabou por ir a uma outra escritória santo-mense que é a Guaratepina. Guarete Pina vive em Portugal, que é uma amiga e colega, uh, mas Conceição Lima uh, tem mesmo aquela voz de rádio, parece <risos> radialista. Aí. e Tenho um... Tenho um carinho especial por salários dela também, e é verdade, estava a dizer e eu a concordar internamente. Uh, isso para dizer que na Guiné, eu cresci na Guiné-Bissau, depois, uh, fui para Portugal, já fiz uh, ensino secundário e, e universidade também em Portugal, antes de vir para a Escócia. Estamos na Escócia há quase oito anos. Oito anos, precisamente, é E Mas, desde a Guiné-Bissau, comecei a dizer poesia do Agnelo Regal. Mas, antes disso, a Guiné-Bissau tem uma tradição oral, que é... Sim que é outro nível. E eu costumo dizer, antes da literatura, nós temos a oralitura. As nossas histórias são contadas de geração a gerações, através da oralidade. São passadas antes de termos contato com a escrita propriamente dita. Então, era preservada através dos mais velhos, dos anciões. A nossa tradição oral é. É muito forte, né? É. Eu conheci um poeta de Guiné-Bissau quando eu estive em Coimbra fazendo uma, um, uma mobilidade acadêmica. Agora uhum. até nem me recordo o nome dele, porque faz muito tempo. Mas eu cheguei a comprar o livro e eu fiquei uhum. muito encantada também. É um dos poetas que eu pude conhecer de língua portuguesa africana. Agora uhum. não tô me lembrando o nome dele, mas se eu não me engano, o livro se chama... Da URP a Orbe, se não me engano, agora. E, é... seja... e a pessoa é um professor? Não, ele é... não era um professor. Ok. Uh, de Coimbra, conheço um historiador guinense que também é poeta, que é o professor Julião de Souza, uh, Sim. que é muito bom. Uh, mas pronto, a Guiné-Bissau tem, tem muitos poetas, mas pronto, vai conhecendo uh, e lembro que... Michel esteve no, no evento que o Francisco Conduto de Pino organizou e certamente pude pode conhecer alguns também que agora vou partilhando mais e vou-te dando mais dicas e vai conhecer não só poetas clássicos da Guiné-Bissau, como da nova geração guineense. Vou passando informação. E depois Michele vai filtrando. Passa Como... questão, acho muito explicar. importante a gente conhecer as novas gerações de poetas dos países de língua portuguesa, a gente está falando até em África, mas a gente também esquece de Timor-Leste, que também escreve. É mesmo, né? Exato, e assim, para mim é uma alegria poder conhecer a poesia de todas as partes do mundo em primeiro lugar, mas poder ter uma proximidade com as poesias que são escritas em, línguas, em língua portuguesa, em, de outros países Uh, lugares dessa terra, de outros países, é, é realmente um prazer. Então eu fico muito feliz se puder me passar o nome desses poetas mais contemporâneos, que às vezes aqui no Brasil a gente tem algumas barreiras geográficas mesmo de conseguir acompanhar o trabalho de pessoas mais contemporâneas. Uh, no caso da Guiné-Bissau em particular, eu posso advogar porque eu pude, para além dos meus trabalhos, pude coordenar, sou mentor e coordenador do, da maior antologia poética alguma vez feita da Guiné-Bissau. Uh, em dois capítulos fizemos o Traços no Tempo, No seu segundo volume juntou mais de 46 jovens linhas Nossa! É um volume de 400 e tal páginas. É Exatamente. Uh, não tenho o livro aqui agora comigo, mas farei questão de fazer chegar a Michelle e conhece os dos trabalhos e, a partir daí, pode, poderá contactá-los diretamente, se precisar, uh, particularmente. Agora vamos continuar uh, na onda. Michelle, pode-me fazer a pergunta que quiser. É mesmo, nós dizemos em, na Guiné, um jumbai. Jumbai é uma espécie de trotulha, onde... A pergunta vem de lá e vai para cá e para aí e vice-versa, ok? Amém. Uh, Como é que é mesmo a mesma palavra? Jumbai. Jumbai. Então Exatamente. faremos a Jumbai. <risos> é... Entretanto, uh -huh. pode falar. Se quiserem interromper a qualquer momento, pode interromper, coloca-me a questão, aí eu ainda responder e vamos torná-la mais dinâmica e mais interativa. É esse o objetivo. Faça, passo Maravilha, a... então. Uh, quais são os poetas que tu tem tido mais contato em leituras diárias, que tem te inspirado? Tony Tcheca. Fernando Pessoa. Também gosto. Fernando Pessoa é para mim é de uma benção ah, que a língua portuguesa ah, teve e deixou legados que... Muitos ainda não descobriram. É é muito... Foi, viveu e escreveu para lá do seu tempo. É o que eu admiro nos trabalhos de Fernando Pessoa. Tony Tcheca. Uh, chora a minha pátria de uma forma... E foi meu mentor. Foi e é ainda o meu mentor. E uh, eu tive a sorte de não só conhecer, Vivemos praticamente no mesmo quarteirão em Portugal durante muitos anos, então sentávamos. Ele foi quem ajudou a corrigir os trabalhos dos novos poetas, foi quem fez o prefácio do primeiro volume Traços no Tempo. Então, só para mostrar, Michele, como era a nossa complicidade, acompanhou-me de perto e ajudou-me muito a crescer e deu-me muitas oportunidades. Sim. Agora, Michelle, antes de, da próxima questão, eu gostaria de ouvi-la a dizer. Eu gosto de ouvir a Michelle a declamar. Sinta-se à vontade. Então, tá bem. Eu vou escolher começar com um poema meu e depois eu vou pedindo a licença para ler mais um poema, que inclusive é um poema teu, que eu quero compartilhar. Então, vou, vou ser bem... Você egoísta, vou pegar o espaço de dois poemas aqui seguidos, tá bom? Força. Bom, vou começar então com um poema que é do meu mais recente livro que se chama Um parênteses sobre distâncias. Invocação aos começos. E que a vontade da floresta vença espíritos das folhas, dos minerais e do vento. Que nasça uma flor aqui dentro, nesse árido de humanidade tão cheio de concreto. Que o primitivo acorde, tocando os tambores da alma, acendendo as fogueiras do espírito. E que o primitivo ressurja, e com seus dedos de sol e de lua, pinte meu rosto, para me lembrar de quem sou. Uau! Uau! Já vem um aplauso ali embaixo, mas deixo eu continuar. E eu vou ler então um dos poemas que eu conheci teus, que foi para aquele aplicativo do Declamaí, que, aliás, já está no ar. Depois eu vou te mandar ali o, o print para te mostrar, que eu sou Oba. muito grata pela sua acolhida. Então, as pessoas que já estão baixando o aplicativo, ou que já têm, ou que vão baixar, enfim, o um aplicativo pelo Android, por enquanto, podem ter acesso já à tua poesia maravilhosa. E eu escolhi. O meu mar do amor. Nesse mar imenso, onde vivo navegando, que sejas o único farol, o cais, onde posso atracar. Se tu fosses a chuva, meu corpo seria o solo, o chão, o chão plana, terra firme, para que tua gota quente caia, molha e vai deslizando, penetrando os poros do meu ser. Já sabes que vivo para te amar. E se um dia tiver que morrer, que seja só de amor por ti. E em ti ressuscitar-me-ei, logo na terceira noite. Não te deixo sequer sentir a saudade, pois é meu, meu mar de amor. Achei lindo esse poema. Oh, obrigado, Michel. E eu vou. Não vou deixar a profissora. Vou, sim, ler a Michela agora. Minha língua é Mar de desejos Ondulando livre Pelas tuas geografias De primaveras, despertas Na curva das ondas Luas de insônia Pingando a fome das tormentas em minhas células desassossegadas à procura do sol da tua pele. Ser e se deixar amar me perder em ti, ser e se deixar amar me encontrar em mim. Tua respiração nos meus cabelos, aninhando suspiros em minha nuca, acordando as tempestades que me habitam Acordando o poema perdido Nos meus olhos, nos teus Ser toda tua em mim Ser eu por inteira em ti Suave e selvagem No ritmo interno De medo e coragem Aqui contigo eu Uma nudez lunar Derramada em ti Meu amor é oceano Michel dos Uau, que lindo poema Que lindo E eu estou a pedir agora Os meus aqui nos comentários Já agora tenho. uns Esperta da costa Já eu comecei a ter paixão Pela escrita Ainda bem, este é um dos objetivos Inspirar e partilhar com as pessoas Quanto mais pessoas se vivam da poesia no mundo, este mundo, não tenho dúvidas, que será o um mundo melhor uh, que todos almejamos. Michelle, como é, como você... quando, quando é que começou a escrever? Eu comecei a escrever é, literatura, mas brincar, na verdade, né? quando eu tinha 10 anos. Escrevi okay. um livro que misturava poesia com alguns contos. Era um livrinho que eu mesma confeccionei, mas coisa de criança, mas acabou se perdendo ao longo dessa história. E foi aquele meu primeiro desejo por escrever. Depois eu tive, uhum. quando eu fui um pouquinho mais adolescente, uma passagem pela música. E como na música eu conheci alguns compositores, eu fiquei muito encantada como a poesia tinha essa potência de se transformar em canção. E foi ali que eu comecei a me aventurar, a fazer algumas brincadeiras poéticas. Ok, muito bom. Michelle, eu noto, é, reparei, que eu gosto de cantar declamando ou declamando cantando. Às vezes mesmo canta ao dizer. Já agora acabei por perceber que teve uma passagem na música. Como é que a música chegou à tua vida? A música chegou na minha vida desde antes mesmo de eu nascer Porque na, minha, na cidade onde eu nasci e morei até mais ou menos uns 17 anos A minha Caraca. avó e os meus tios avós, eles eram cantores Então eu cresci ouvindo pessoas cantar o dia inteiro assim. eu Tive esse prazer, esse privilégio E segundo a minha avó Aí eu já não tenho essa memória tão fértil. É, ah, desde minha. os três, quatro aninhos eu brincava que eu estava em cima de um palco cantando e repetia <risos> as canções que eu ouvia ela cantar. Então, é bem bem antiga essa relação. Da música uh, na tua vida. Uau, que bom. E assim sendo, Michelle, hoje teremos a oportunidade de ouvi-la cantar num, num dado momento ou não não nos dará esta hora não Vamos, gente, a gente podemos cantar lá um trechinho, não tem problema ok e eu gosto de cantar mas não sei cantar sabe porquê a minha esposa costuma dizer eu uh, tenho muitos amigos músicos uh, já me convidaram a fazer uh, intro nas músicas deles Uh, e muitas vezes, quando estão no palco, num concerto, e eu estou lá, chamam-me ao palco para declamar e depois convidam-me para cantar com eles. Uh, e fui ganhando gosto. E a minha esposa diz-me, Emílio, eu vou te pedir, antes de aventurares a cantar, dá-me o um divórcio ou mudas de nome. Se suceder, <risos> <risos> se fores, <risos> fores bem-sucedido, ok? Voltas ao teu nome. Se não fores bem sucedido, as pessoas, não vão me conectar contigo. Que mal, não é? E tirou uma moral toda e eu fico, ok, não sei cantar e fico tristonho. Mas eu acho que eu sei cantar. E eu vou tentar cantar hoje. Ok, Michel? E eu vou uh, cantar uma música assim, uh, muito próxima de ti, ok? Antes de começar a reclamar um poema. Mas vai ser daqui a pouco Eu vou te deixar fazer outras perguntas E, quiçá, dizer o que tu vai na alma. Outras perguntas, então é, né? Como é que foi a trajetória, então, de sair de Guiné Até um país que tem um belo dia de inverno Porque a gente sabe que a Escócia é um país bem frio, já tive o prazer de conhecer pessoalmente. É lindo, mas é um clima que eu imagino que seja muito diferente de Guiné. É, agreste. Ok. É... Boa pergunta. A trajetória de Portu... ah, da Guiné-Bissau para Portugal... vivi em Portugal mais de 15 anos, primeiro. É da Guiné, -Bissau. ele não tinha planos de sair da Guiné. -Bissau porque era um dos jovens uh, jornalistas muito promissores. Fiz rádio durante três anos na Guiné. Pude fazer rádio. Uh, saí uh, da Guiné por uh, um infortúnio. Uh, morreu a minha irmã e a minha família decidiu de que uh, eu era a pessoa indicada para ajudar a cuidar dos meus sobrinhos que estavam na idade de procriar. E os meus sobrinhos cresceram comigo na Guiné e depois foram para Portugal antes. E quando a minha irmã teve uma paragem cardíaca, ah, eu estava quase a ir para o Brasil estudar nessa altura. Isto ah. em, em 2000. E então a minha família decidiu que não, ah, devia ter ido para Portugal ficar com os meus sobrinhos que já ah, estavam habituados a mim e gostavam de... E foi assim para Portugal a minha ida. Ir de Portugal para a Escócia também foi uma decisão não muito planeada. Eu quis ir para Holanda, para Canadá. Tenho um colega amigo a viver lá quando acabei a faculdade em Portugal. Em 2007 quis viajar e nessa altura conheci a minha musa. Ah. Uh, conheci a mulher que fez-me continuar a escrever muito. Uh, a minha... Eu chamo de canafista depois eu explico o que é que é canafista. Uh, e de lá vivemos alguns anos em Portugal. Tivemos o nosso primogênito em Portugal. Eu tive a felicidade de ter tido um acidente e fiquei um ano praticamente sem conseguir andar. Uh, fui ao da né Passado um ano em Portugal, disse não. Quero mudar de mais. Viajei e fui a Glasgow e vim a Edimburgo. Apaixonei-me pela cidade e voltei e disse à minha esposa vamos uh, sair de Portugal. Era para ir para o Canadá, sem não. O Canadá é muito longe e custa muito a passagem e não vamos poder viajar sempre para vos visitar. E então decidimos vir para aqui. E viemos os três e acabamos por mandar o o nosso filho mais o nosso filho na altura de volta para podermos assentar e depois voltar mas foi não nos arrependemos a gostar aqui não obstante a uh, e agreste o inverno daqui mas sim as casas são preparadas uh, para o tempo e foi assim a nossa vinda para aqui estamos felizes e já temos monta de família, tenho a minha sogra a viver cá, tenho a minha cunhada a viver cá, o meu cunhado já veio muitos vieram e voltaram o meu cunhado jogou cá, futebol é futebolista uh, depois saiu e voltou que a próxima ano vai jogar cá novamente uh, e o meu sogro vem cá, as minhas tias e eu vim de uma família muito numerosa, tenho vergonha de, de ver o número aqui porque vais assustar, mas pronto mas eu yeah. acho que foi uma história de uma, muitas tra travessias e que coisa boa também que tu tem esse núcleo familiar tão cheio de pessoas, porque quando. Imagino que quando a gente vai ficar um uh -huh. bom tempo da nossa vida num país estrangeiro, nada é melhor do que ter pessoas queridas perto de nós. Não é? Isso é, é mesmo. Michela, tava é... eu a dizer Eu tenho 22 irmãos Uau! Isso Tenho que de uma grande e... família Tenho 17 irmãos e 5 irmãos O meu pai uh, dormia pouco dormia... <risos> <risos> Ok Michelle, já agora eu tinha dito que vou querer saber muito mais uh, como se eu não soubesse dos trabalhos que tens tido eu já li a tua biografia. Sei que o Michel já tem quatro livros uh, a solo e com muitas participações em antologias e mais projetos. Podes-nos falar do teu percurso? Quando é que começou a publicar? Quando é que decidiu? Chegou aquele momento a de decidir que não, agora tenho que me expor ao um público? Então, é... isso foi em 2000. 14, mas eu confesso que o primeiro livro que eu publiquei de poesias eu nem tinha muita intenção de publicar Depois de eu ter percebido que boa parte do meu processo de escrita acontecia enquanto eu caminhava na rua E de ser importante eu carregar um bloquinho comigo e anotar as ideias que vinham, os poemas que vinham Eu comecei a preencher muitos desses caderninhos mas eu sempre pensava, ah, quando eu tiver uns 40 anos, eu vou publicar. E eu não sei por que, sinceramente, no meio desse percurso, em algum momento, talvez até por incentivo de alguns amigos, uhum. eu disse por que não publicar. Vou selecionar aqui os meus poemas, vou mostrar para pessoas queridas e pessoas que gostam de ler poesia, para ver o que, que elas percebem. E a resposta foi positiva e eu tive muita sorte de conseguir de primeira uma editora que aceitasse a publicação então para mim foi bem é, foi uma benção na verdade poder ouvir um sim de primeira penso que a Michele que publicou lá em 2014 ela já tinha raízes muito fortes na poesia no sentido de amar de ter esse gênero como algo que eu respiro, mesmo a poesia, mas claro que comparada à Michelle de hoje existe uma grande diferença, claro. porque era, era outra visão de mundo, e confesso que nessa trajetória de 2014 até agora, muitas coisas mudaram, e muitas coisas mudaram, graças à interação que eu tive com outros poetas, lendo outros poetas, lendo outros escritos, e vivendo outras experiências que acabaram me atravessando e moldando a forma com que eu escrevo poesia hoje. Uau! Mas eu tô aqui, ó. Tô aqui com o meu primeiro livro do lado, inclusive. Pô, podemos, esse aqui... Pode mostrar? Pode mostrar lá para casa? Pra... Mosaicos. Uau! que, que... Hum. Muito bem conseguida a capa e... Uh... Obrigada! Vou Uau. compartilhar um poema, então, dele, da Samichel e Lais, por <risos> É o primeiro poema do livro. Uau. Deve ser dura a vida de uma chaleira. Recebe água, ferve água, sofre com a dilatação. Fogo chama, inflama, para depois esfriar sozinha, vazia. Uau. Oh, Michelle, olha, a minha tia, não sei se consegue acompanhar as mensagens na tela, uh... A uh, Chiquita Kenny diz: Olá Michelle, boa noite. Bravo. É a minha tia, ah. ela vive em Portugal. Uh, temos uma família grande em Portugal. Uh, eu sei que adoram futebol, mas a minha tia está cá neste momento. Não sei se é em intervalo de, da Premier League, porque ela também vibra com o marido a ver o futebol, mas neste momento ela está cá comigo. Então... <risos> Que honra de ter essa tia, então, dando uma é... pausa no futebol e nos <risos> escutando. Muito obrigada. Muito uh, feliz. Eu tenho... eu e temos muitas pessoas uh, aqui. Uh, eu gosto de saber de onde estou a ser visto e ouvido. E eu agradecia aos nossos que nos dissessem nos comentários de onde, de que cidade, de que país estão nos acompanhando. Enquanto isso, Michele, é eu vou tentar cantar. Não tu rias de mim, por favor. Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser de melhor e será mas isso não me impede que eu repita Que bonita, que bonita, que bonita <risos> Cantas bem, imagina, não tem nada de cantar mal Pode ficar tranquilo que teu casamento vai se manter, viu? Oh, ok, Michelle, a minha musa vai correr amanhã a maratona e acredito que essa hora já esteja a dormir. Uh, ela esteve cá no início, mas não estou a ver a reação dela se calhar adormeceu já. Amanhã vai correr com o pai. Uh, o pai ainda faz maratona. Faz meia maratona. Uau. E ela, ela uh, prometeu ao pai uns anos uh, quando o pai estava a cortar a meta, e disse: o pai. Próximo ano é do correr contigo. E começou a preparar e já três vezes correram juntos e ano passado fizeram meia-maratona de Portugal e o pai veio antes de ontem para a Escócia e vão fazer meia-maratona amanhã aqui na Escócia. Juntas. Uau! É... É... Claro, tem que descansar, tá certíssima ela. Mas ela pode ouvir amanhã o que a gente está falando aqui ei, ei... em dizendo que tu cantas bem. E Michel, logo. Está aqui, entrou agora. Uh, consegue ver a Leontina Tavares? Ver é bonita, é bonita mesmo. A Michelle é bonita. Ela, é a, minha, ela é a minha sogra e que não chama de sogra, é a minha mãe. É mais que é. Mais não, que sei que é, que é. não sei o que é que é uh, o verdadeiro sentido da palavra sogra, porque é. Yeah. É mesmo assim. E tenho comigo aqui agora a Maitana Freira, que é uma jovem guinense. Ela chama-se intula se, auto -se de, de pequena poetisa. Estive com ela live ainda há dois dias. É estudante de medicina em missão, mas escreve muito bem. Começou a escrever em 2020, durante a pandemia. Uh, Vou-te pedir uh, e peço à Maitana para seguir a Michelle, onde encontrar o ponto de convergência uh, nas vossas escritas. Uh, sei Sim, que vais bem, bem. a conhecer a Maita, né? É uma, é uma menina doce, uh, fácil falar com ela, muito tímida! Vai ser um prazer! Mas... Vai ser um prazer. <risos> e, entretanto, eu aproveito agora a Michelle para dizer Fernando Pessoa, que é. Uh, um dos poetas que, como já tinha dito, que muito admiro. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, Réus, esnobo plebeu. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade. E tu, da juba socialista. E tu, qualquer outro. Ultimátum a todos eles e a todos que sejam como eles. Todos. Montes de tijolos com pretensões a casa. Inútil luxo. Megalomania triunfante. E tu, Brasil? Blague do Pedro Álvares Cabral que nem te queria descobrir. Ultimátum a vós que confundis o humano com o popular. Que confundis tudo. Vós, anarquistas, de veras sinceros. Socialistas a evocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim, todos vós que representais o mundo. Homens altos, passei por baixo do meu desprezo. Passei aristocratas de tangas de ouro. Passei frouxo. Passei radicais do pouco. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa descascar batatas simbólicas. Feche-me isso tudo a chave e deitem a chave fora. Sufoco de ter somente isso à minha volta. Deixem-me respirar. Abram todas as janelas. Abram mais janelas que todas as janelas há no mundo. Nem o mundo abram todas as janelas abram mais janelas que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma corrente política que soe uma ideia grão. E o mundo quer a inteligência nova. A sensibilidade nova. O mundo tem sede de que se crie. O que aí está Apodrecer a vida, quando muito, é o estruma para o futuro. O que aí está não pode durar porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, despeso o que seja menos que descobrir o um novo mundo. Proclamo isso bem alto. Braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando, abstratamente o infinito. Fernando Pessoa. Bravo, bravo, bravo. Foi <risos> maravilhosa leitura do Pessoa na tua voz. Obrigado. Bom, eu vou e... então compartilhar a poesia. Antes de tu passar a palavra para mim, por qualquer motivo, eu já vou pegar esse gancho aí. Força. Eu quero ler um, um poema dessa poeta maravilhosa, que é a Paula Tavares. No lago branco da lua, lavei meu primeiro sangue. Ao lago branco da lua, voltaria cada mês para lavar meu sangue eterno a cada lua. No lago branco da lua, misturei meu sangue e barro branco e fiz a caneca onde bebo a água amarga da minha sede sem fim. O mel dos dias claros, neste lago, deposito minha reserva de sonhos para tomar. Uau! Ai, eu amo ela. Uau! Parabéns, Michel. E tu dizes como... Tu entras, tu vives o que dizes. Michelle. quer dizer cantando sintas à vontade, se quiseres cantar Eu já vi as suas histórias cantar Qualquer coisa Canta e diz, tá bem. Não, eu acho Como tu foi muito generoso cantando aqui Mesmo dizendo que não cantava bem Discordo, canta bem sim Eu vou compartilhar então um trechinho de uma música também Não vai ser toda não, só vai ter um trechinho ser. Essa música ela é do Jorge Drexler eu gosto muito, muito, muito. Aqui, onde eu estou vivendo hoje, que é em João Pessoa, na Paraíba. Uhum. Não fica tão pertinho, quando, da época, quando eu morei no Rio Grande do Sul, que eu nasci no Sul. E okay. o país do Drexler, que é Uruguai, é bem pertinho nosso. Então, as canções chegavam muito mais rápido. E, ultimamente, eu tenho te sentido saudades de ouvir e quero compartilhar essa canção com vocês um trechinho. Forte. Clavo, me remo, nelágua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del rio. El día le era pudiendo poco a poco al frio. Creo que he visto una luz al otro lado del rio. Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima e show um vaso vacio Oigo na voz que me chama Caso um suspiro Rema, rema, rema Rema, rema Rema, clavo me remo na água. Chego tu remo no Creio que visto uma luz ao outro lado, outro lado do rio. Eu peço coração, salva de palmas. Mostre-me as vossas salvas de palmas através dos corações, por favor. Michelle, tu... Oh. Michel, tu cantas. Tu cantas bem. E parabéns. Foi muito, muito bonito. Muito, muito grata. Foi muito bonito. E eu vou dizer, e eu peço. Olha, olha, a minha tia mandar dezenas de salvas de palmas e chove o coração. A tia é maravilhosa. Nesse Já sou fã dela. Bonito, não é? Muito bonito. Generosa. Ah, oh, bravo, diz a minha mãe. Oh... <risos> Michelle, e agora eu vou dizer, vou dizer um poema uh, de Michelle, que é... Desfazer nós. Desenrolar, cortar as linhas, cortar entre linhas, arrebatar, arrebentar os fios... Separar os fios, desfazer nós. Michelle, muito bonita. Não, eu sou Michelle. muito grata. Uh, o que é que te inspira? Em que é que tu inspiras para escrever? Qual é a tua pois... maior fonte de inspiração? Talvez uh, coloque mulher a pergunta. A minha maior fonte de inspiração, sem dúvida, é viver. Porque a vida ela já é poesia pura, a gente só precisa se abrir para poder se conectar com essa Não. poética da vida. Então, no meu dia a dia, acabo sendo atravessada por sensações ou observando a natureza as pessoas. E aquilo me atravessa e me toca tanto que me motiva, me faz uhum. ter uma vontade imensa de escrever. Uau, wow. Michelle, eu vou ler um bocadinho uh, da tua biografia resumida, que uh, a dias partilhaste uh, o link do, de um trabalho teu, com alguns trabalhos, uh, que diz assim, quatro poemas uh, de uh, Michelle. Michelle, pron podes pronunciar o C, o que diz, o que significa, uh, e wow. o teu nome. Meu último nome, se Lê Bus. Ele as pessoas me perguntam de onde é que vem, ele é um sobrenome alemão, mas na verdade ele é de fronteira, porque um grande tempo, o lugar da Alemanha que minha família nasceu, esse sobrenome uhum. veio, era da França, então é tudo misturado. <risos> e o C é o sobrenome da minha mãe, que é conterato, ele tem uhum. origem italiana. Eu queria muito manter esse sobrenome, mas como ia é ficar muito comprido e eu não queria ocultar, eu deixei o C. Eu sempre brinco que o C, então, é minha lua crescente para lembrar oh. essa <risos> minha ancestralidade feminina maravilhosa, essas mulheres que eu tenho. Tenho que honra de, e orgulho de ter nascido uma família de mulheres tão, tão potentes e tão amorosas. Ok. Vou eu dizer, Michelle Bush é escritora e autora de quatro livros de poesia. Sendo a obra Não nos ensinaram a amar ser mulher, entre aspas, bestiário 2018, finalista do prémio da Academia Rio Grande, ou rio-grandense de letras, categoria poesia, e finalista do prémio Ages Livro do Ano, poesia para Michel é ato de vida, é horizonte de possibilidades, é transcender distâncias de alma andarilha e desassossegada, as dinâmicas e ciclos de natureza, os ritmos de novas culturas e diferentes lugares são formas que movimentam a relação de Michel com a sua poesia. Desse envolvimento com as palavras, tornou-se mestre em letras pela Universidade Federal, é isso, de Rio Grande do Sul, okay? na área de pós-colonialismo e identidades, onde pesquisou o ocultismo na obra de Fernando Pessoa. É também co-criadora de projetos literários no Instagram, Poesia pelo Mundo. E, ao lado da poeta Leo Cruz, é a curadora do Serau Poetaria. Poetaria, isso. É a poetaria. Ok. Uh, desculpa, Michelle. É como se poesia entrou, impregnou na tua vida, respiras e transpiras poesia. Por onde quer que vais, uh, leves a poesia. É isso. É isso, tu sabes que eu nunca tinha parado assim para refletir isso E um dia uma pessoa veio e me trouxe uma informação muito parecida com o que tu falou agora De é, respira, transpira, vive, e é isso, assim é. Não tenho como me enxergar hoje sem ter a poesia junto comigo Não agora... só a minha poesia no sentido de escrever, mas a poesia no sentido de Poder ler os outros também. Poesia, para mim, é a vida. É, se, se alguém uh, ver que colocar uma pergunta à Michelle, a pergunta mais difícil a uh, responder seria quando parar de escrever? Quando pensa deixar de escrever, Michelle? De escrever e dizer poesia? Nunca. Nunca. Assim, ó, pode ter certeza que até o meu suspiro final... <risos> Eu vou estar ou escrevendo ou falando, pedindo por favor, alguém anote, se eu for impossibilidade de anotar, mas não, não tem. Não tem um atravessamento profundo esse com a poesia, é, é algo que tu, tu não se desconecta mais, eu acredito que aconteça muito parecido contigo, não? E eu vou agora uh, dizer a simbiose de um poema, de vários poemas meus por favor. E por meio, vou tentar, ok, já agora uh, vou cantar em crioulo, gosto de ver e cantar uh, se quiser depois posso explicar mas há de compreender Polong de brabo ossare. ouça, ouça Polong brabo ossade. Oh, o pombo de ouça, ouça? bravo oh, o sa mundo. Pombo de bravo o saber busa busa. Pombo de bravo o saber. O pombo de bravo o sa mundo. Bota lembranta no de que mortos colevado. bota lembranta no de que almas cobumba leva, pasmados como mortos, com remorso, o oh dar salão. Sagrada Escritura: Nós somos uma nação de almas fustigadas, de corações atormentados, de vidas ceifadas, de competências diasporadas e de saberes sepultados nos túmulos cobertos de preciosas pedras negras. Por isso, transformaram-te, sal em cada canto e recanto do teu encanto e eu espanto com o retrato que lhe é imposto na melancolia da tua modéstia Esculpiram-te de tristeza Que contrasta com a tua beleza Mas são traços Deixados no tempo Nada acontece Fora do tempo Não adianta irmos além do tempo Nem atrás do tempo Porque o tempo tem o seu tempo Nós vivemos pelo tempo Ao alvocer das lágrimas E desabrochar das pétalas Como o sol que cintila No mar de rosas No culto do tempo Todos marcam presença em cada gesto, íntegro ou perverso que transcenda o mundo vil. Suplicamos pelo tempo no holocausto da vida terrena, quando a natureza imperfeita fustiga as carnes das almas atormentadas nas mãos aliás. Cada telintar da vida é um eco implícito, mas nenhum ente sobrevive sem deixar traços no tempo.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 e ficou nas noites do luar, da beleza das mulheres guinhas, do serpentear do estuário do saltinho, da brandura do rio Jeba, das águas límpidas das praias de Varela, Balam e Botamki. Falar-vos aí do sabor da manga verde com sal, de vinho de palma e de caju, do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa, do cheiro da nossa terra molhada, do contangu, de contango de sítico com bem, de brinde, de bagre e de cachorro. falar vos ai com doçura da terra que me viu nascer, da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu entendo, compreendo e, e valorizo, e tenho orgulho de ser um filho da Guiné-Bissau. Colomba Erisa, no chão não fica por outro pará, não será Fico por aqui, Michelle. Michelle. Lindo, eu amei. Nossa, que força, que reverência. Oh, Nossa, obrigado. Tenho que gravar um vídeo disso e deixar aqui para podermos assistir várias e várias vezes. Oh, obrigado. Uh, tava eu a dizer eh? a música que eu cantei, Polondbra, Polon. De bra polon. Poilón é a árvore milenar né? na Guiné, uh, onde os rituais uh, são feitos. E nós tivemos uma guerra civil em hum. 98, na Guiné-Bissau. É uma guerra que devastou o país. Uh, é um retrocesso de mais de 20 e tal anos. Uh, o dizer polon de Braboaça é... é é culpar entre aspas os, as pessoas que fizeram, porque foi ali que deram o primeiro uh, tiro, que decimou a vida de guardas presidenciais. Entretanto, é uma comunicação, uh, é uma carga emotiva a tentar culpar o que, que supostamente devia nos proteger. Uh, mas pronto, são histórias para outros carnavais. Michel, deixo o microfone é à tua disposição, já falei muito. Pode falar, pode dizer, pode cantar, pode perguntar. Me sinto extremamente acolhida nesse espaço que a gente pode falar, cantar. Isso é maravilhoso, que esse espaço que tu estás abrindo, que tu possa continuar mais e mais e mais, porque é o que precisamos. Eu vou compartilhar um poema, então, desse livro que ao não nos ensinaram a amar ser mulher. Bom, Trajetória. Bom. Me disseram que eu não poderia escrever poesia que prestasse, porque sou mulher. Porque mulher tem letra fraca, é lua intuitiva e passional, porque escrever é para poucos. Me disseram que seria um erro eu escrever poemas, porque aparentemente não hasteio bandeiras de lutas. Me disseram que eu não poderia ser poeta de verdade porque o meu verso é livre de rimas e formas. Meu verso é deformado pelas minhas emoções e pelos países estrangeiros que me habitam. Me perguntaram se eu não deveria parar de escrever poemas dilatados pela minha gramática psíquica, pela semântica dos sensíveis, pelos abismos do meu inconsciente, por verbos transitivos de sonhos flexionados pelo desejo. Me perguntaram, cheio de filosofias, de teorias e considerações parciais, esperando uma resposta sistemática com base teórica e procedimento metodológico, o que me motivava a escrever. Então, deixei que as cigarras do meu entardecer cantassem, gestando a potência da força dos nascimentos em meus versos. Verbo visceral que rompe em amanhã. Feminino que se reinventa, renova, resiste. A todos os conservadorismos. Resiliência placentária. Poesia livre de donos. Poesia de todas as gentes. Todos os rostos, sexos, povos, orientações. A poesia que vive em mim e também em ti. Nessa luta por vezes silenciosa. Nessa luta amorosa revolução vermelho não o caos da guerra mas fogo de Prometeu falando todas as línguas cantando todos os poemas pulsando em coração no papel poesia é ato de vida não escrevo para existir na palavra escrevo para ser independente de psicologismos capitalismos exposta a tudo que me faz e me refaz me redescubro refaço constante transformação Tão patética, essencialmente eu, mas livre de muitas prisões. Entregue, completamente entregue. Escrevo. Uau! Uau, Michel, uau! Graças. Eu estou muito, muito rendido. Uh, vale a pena, vale a pena conhecer e decimar os teus tambores. Eu vou, sim, soltar a sete ventos uh, em todos os meus canais, não só aqui no Instagram. Ao terminar este live, este vídeo vai para o YouTube, vai a uh, Chave Corações ali uh, como sinal de aplausos e de encanto. Parabéns, Michelle. Muito bom. Grave. Muito bom. Uh, eu não posso pedir muito mais, quero saber uh, quando é que o Michel volta, já que cá teve na Escócia, uh, fazendo conversas. Quando foi que teve um, a escópia Quando eu assisti. Foi em 2011, faz muito tempo. Oh, ok. Uh, faz muito ainda tempo. Não, não Mas, pretendo, em algum momento, agora que nós estamos vivendo num mundo que. Não chega a ser pós-pandêmico completamente, mas com essa questão da pandemia mais controlada. Uhum. É, vamos ver quais são os próximos movimentos, mas tenho muitas saudades de poder... Viajar. Uhum. Tenho saudades da época que eu pude estar em Portugal, na Escócia também, um país maravilhoso, de fato, escolheste muito bem. Também Irlanda, que eu tive uma breve passagem, mas que foi muito... Positiva, então, assim em algum momento, espero que a partir desse ano os bons ventos sofrem em direção ao além mar. Que nem eu gosto de chamar <risos> essas terras para os lados que vocês estão, seja África ou seja Europa. Eu gosto de chamar além mar. Além mar, oh, ok. Eu vou cobrar uh, se vier a Portugal ou a Escócia, em nome me ser, vou ficar muito triste. Uh, Vou... Vou dizer sim, com certeza. <risos> é avisar para, uh, como dizem os espanhóis, me caça, tu caça. Se vier à Escócia, tens uma porta aberta. Em Portugal estamos lá constantemente também. Uh, e já agora, final do mês de junho, estaremos no verão em Portugal. Por isso, uh, se, a qualquer momento, se vier a Europa, Portugal ou Escócia... A vida, que eu terei todo o gosto em tomarmos um café poético. tá bem? Grata. Eu digo a mesma e... coisa para você, se vieres para para o Nordeste, totalmente em João Pessoa ou em Porto Alegre, me caças tu casa. <risos> Obrigado, Michelle. Michelle, antes de caminharmos uh, para o final do nosso Jumbai, e espero que fiques com este termo, Jumbai. Depois... Eu amei o Jumbai. <risos> Encarregar na minha alma. <risos> Entretanto, eu vou perguntar a Michela, uh, quais serão os próximos passos para divulgação, não só no Brasil, uh, dos seus trabalhos? O que pensa fazer para que o mundo possa conhecer uh, estes trabalhos magníficos que tens feito? O Caixa, uh, quais são os, os próximos passos? da Michelle. Eu quero saber é tipo, para poder ajudar a, a soltar sete a ventos. É, os próximos passos, eu estou agora numa fase bastante de produção, uma intensa produção. Estou tá? finalizando, revisando, na verdade, um outro livro de poesia, que a princípio okay. pretendo lançar esse ano no Brasil, também, se os bons ventos permitirem. Também estou em processo de ver a possibilidade de publicar fora do Brasil. Já tem um livro meu traduzido para o inglês, na verdade é o Não Nos Ensinar a Amar Ser Mulher. Uau. Que é uma brasileira que está estudando, fazendo doutorado uh, em, no Reino Unido, a Lúcia, ela fez a tradução. E agora Uau. estamos em vias de ver a possibilidade de publicação. De publicar, Hoje... É, hoje não, tô mentindo, dessa semana eu acabei de receber, aliás, aqui, ó, tô aqui com ele do meu lado, o Mulherinho das Letras Portugal, essa coletora é. saiu um, fiquei muito feliz eu de vi participar. O, vi o seu então, é, então, esses são os movimentos que estão acontecendo é, e sempre escrevendo. Imagino que tu também esteja nesse movimento sempre de escrita, acho difícil a gente não ter um momento do dia ou da semana de, não, agora mais poesia, mais prosa, enfim, o que for. É mesmo. É... O meu próximo trabalho deve sair no... no verão. Já agora, na altura que estaremos em Portugal, daqui a dois meses, há de sair é... o pedaço teu. O pedaço teu é o título que dei ah. à obra. É... O pedaço teu é a menção... As, as musas que me inspiram a escrever Costumo dizer que tenho duas musas A minha esposa e a pátria que me viu nascer Então... Pronto, há de saber Mas pronto E deste trabalho vou dizer o meu último O último poema a dizer Aqui agora E depois deixo a Michelle a dizer Vou dizer é... karma globalizado. Sob fragmento do céu azul, ao ritmo infernal, acordamos. Mas que inferno é o um mundo fora? Ora, olhamos para os lados e tomamos uma das direções. Não importa qual. Todas elas hão de nos ensinar as mesmas lições. Ganhar é o dilema de todos. Roubar é a opção dos tortos. De garras afiadas assim saímos para que o cerreto e fulminante seja o golpe à presa do dia. Pois o outro é isso mesmo. Outro. Nada interessa. Nada. E a ninguém importa. Importa sim a quem dará sangue ao vazio e ao karma globalizado. É o formato da modernidade. A tudo e a qualquer preço fazem-nos crer que o perigo está para lá das nossas sombras. O desafio é desgrudar-nos de nós mesmo, de nós, do que cremos e acreditamos, da nossa verdadeira sombra e da alma, Entregarmos nos à escravatura moderna com devoção, abnegação. Ditam-nos tudo. E até algo mais, até quando podemos respirar ou parar de respirar, o desígnio é tudo entregarmos antes deste mundo pirar. Muito obrigado. Que coisa <risos> Bravo, bravo. Esse livro vai estar uma potência. Né? Depois, depois eu quero ver como que eu consigo ele. Ah, uh, mas vamos... é a gente pode fazer um trânsito de livros. Eu mando o meu... Para você, você manda o seu para mim. Sem problema. Acho que é bem problema, mais fácil né, para Portugal. Com muito, com muito gosto. E Portugal... Uh... Se fores a Portugal, mesmo que não esteja lá, avisa-me se tiver a fazer algum evento, apresentação ou algo do género. Uh... Se tiver a plane... planear algo em Portugal, avise me Se puder ajudar, uh... terei todo o gosto em fazê-lo. E se puder ainda estar presente, será ah, com muito gosto. Estou a menos de três horas ah, de Bem, Lisboa. Assim. Então, é ah, só uma questão de combinarmos. Terei todo o gosto. relaxar então que lá está. Michel, eu vou... Vou deixar o meu microfone à tua disposição, sem qualquer pergunta. Diz o que vai na alma. A pergunta que supostamente gostarias de ouvir que não fiz, podes responder. É a poesia que gostarias de dizer que, que não tenhas dito, podes dizer. Tem todo o tempo do mundo. O microfone está à tua disposição. Sou todo ouvido como o público. Bom, já que estamos chegando em reta final, quero primeiro agradecer esse lindo convite... É, foi um momento maravilhoso Muito obrigada a todos que, Todas, todos e todos que estiveram conosco Foi realmente muito especial Tu também, quando precisar Estiver aqui no Brasil Por favor, conte comigo Vai ser uma alegria E a minha pergunta final Que não foi respondida Eu vou responder com uma poesia para fechar Boa Que, enfim não vou, não vou nem, nem entrar em comentários, porque o poema diz tudo. É um poema que vai estar no meu próximo livro. Ritos de amanhecer. Morre o amor em mim. E não teve ritos de despedidas ou funerais. Morte branda, cozida em fogos de silêncio. Morte calada, silenciada em o um céu de estrelas. Morre o amor e já nem sei mais de mim. Apenas morre, como inverno que adormece o verde. Encantaria de dormitar, fazer das sinfonias estados de vazios. Eu morro em mim, morrendo o amor, e não faço nada. Não brando espadas ou tempestades, apenas chuva mansa. Deixo meus olhos tocarem o amor, sem deixar de ver desse amor que se vai indo, se vai indo indo ao rio dos esquecimentos, bebendo águas mágicas, mergulhados, mergulhado em rezos e orações, se fazendo morte, dessa morte que acolhe as sedes, dessa morte que sacode constelações. E do silêncio profundo, onde mais nada habita, faz ninho quente. E o amor se faz silêncio que gesta, silêncio de nascedouro, brilho luminoso de fênix palpita, abrindo as asas o amor, um renascer, outra, e outra, e tantas e tantas outras vezes forem preciso, esse amor despertado, transcendendo as amarras do meu músculo cardíaco, volta a reabitar a sua casa de sempre, mais cálido, mais profundo, o amor que transforma, contando a vida em ciclos, Tempos de espera e tempos de festejo. O amor que dança em mim. Eu, um poema de amor. O amor que nos faz abrir os olhos e respirar. Uau! E eu termino Uau. aqui com esse poema. Michel, muito forte, muito bom. Amei, amei cada momento. E eu peço a todos que mandem muitos corações à Michele, porque Graças. sabe tão bem ouvir-te dizer e a maneira como dizes, e não só como escreves, é uma força da natureza em ti. Parabéns. Ah, não tenho dúvidas que o mundo precisa conhecer tudo o teu trabalho e vamos para vamos fazer para isso acontecer uh, este intercâmbio esta para mim e eu tenho uma missão não só de escrever mas como difundir aquilo que eu sinto que vale a pena e o teu trabalho vale a pena a levar e fazer Americano. a chegar Americano. aos cantos despertar corações despertar corações Acho que, acho que caiu alguma coisinha aí. Não sei se tu estás a me ouvir. Eu também não estou, pessoal. E agora? Vamos ouvir bem? Perfeitamente. Okay. Eu ouvi um, um pedaço de bateria, não. Okay. Ah, sim. Eu ouvi um pedaço da tua fala e depois parou. Ah, ok. E já vi comentários também embaixo a dizer... Ok, muito obrigado, Salimane. Salimane é uma amiga que vive uh, no Reino Unido, concretamente no Leeds. Uh, está a organizar também um evento uh, muito grande lá, onde vai fazer ato cultural uh, de várias ordens, apresentações de livro, conferências e muito mais. E, entretanto... Ah, está de volta, diz ela. Sim. É... Por aí, estava eu a dizer que o mundo precisa conhecer o teu trabalho. E eu não estou a dizer isso porque estás no meu canal. Tu estás no meu canal porque o teu trabalho precisa ser divulgado. É... E estamos cá para isso. E o teu trabalho precisa ser conhecido. É... Tens uma força de natureza na escrita e a qualidade de escrita e... Mais que isso, há ah, nem todos que escrevem conseguem ser poeta. Poeta é mais que escrever. Tu consegues escrever e dizer, dizer com alma. Parabéns. Michel, uh, foi uma Muito honra bom. e tenho que agradecer a todos que nos acompanharam e a todos que poderão posteriormente a ver e para tirar este trabalho porque sei que vão adorar e vão dar a conhecer aos seus também a uh, todos que nos acompanharam até aqui uh, aceitem o meu muito obrigado muita gratidão e gosto de dizer em crioulo tenham uma noite sabe sabolada uma noite sabe sabolada penso que é muito próximo ao português se calhar Michel para entender sabe sabolada nós, eu na cidade onde eu cresci, na Guiné, temos a tradição de grelhar peixe e fazer o molho com muita cebola E nós chamamos isso, ai é bom, tá? sabe sabolada, quer dizer é o molho com limão e muita cebola em cima do grelhado Uma noite... Maravilhosa! <risos> E, Michelle, não sei se você tem mais alguma coisa que eu gostaria de dizer. Eu só quero para o te agradecer pela tua generosidade mais uma vez. Fiquei muito emocionada com a forma com que tu percebe a minha escrita. E estamos juntos. Que precisar também aqui desse lado que eu puder fazer para a tua poesia se propagada, pode contar comigo. Muitíssimo obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam. É isso. Só Michelle, abraço. nós estamos tá juntos. Como? Podes repetir. Nós está junto. Nós está junto. Junto. Junto. Nós está junto. Okay. Ai, que lindo. Quero aprender mais. Depois tu Nos... me grava um áudio para eu fixar bem. Oh, olha a minha tia dizer bravo. A minha tia tem um filho no Brasil. Uh, uh, é de Juiz de Fora. Uh, estudou na Fortaleza e é professor Vive uh, pronto vive no Brasil casou com uma brasileira tem uma filha lindíssima uh, pronto vai conhecer a minha família e como tem uh, navegado a uh, a <risos> há de conhecer a minha família a nossa família é conhecida como uma família bagunça Ok é muita bagunça quando juntamos juntamos Uh, 40 numa sala na noite de Natal, mais de 40 numa sala. Não sei se Michelle já teve um Natal assim, mais de 40. Ok, Minas Gerais, já tia Bela cruji uma. Agora a uh, Carola é Minas. de Minas Gerais e pronto, tenho costelas yeah. no Brasil. Olha, alguém também escreveu aqui em crioulo. Nós está junto e eu Nossa vou. Ah, eu preciso prender. Nós está junto. <Nossa> <da> A Junto é uma forma, na Guiné-Bissau, é uma maneira de dizermos, de despedirmos uns aos outros. Ao despedirmos, não dizemos adeus, dizemos ok, estamos juntos. E nosso Junto, e há uma página, tanto no Instagram como no Facebook, com este título. Fazem gala, fazem recomendações, mesmo cultural. Nosso adjunto. Depois vou identificar a página. Michelle, Ué. vão ajudar a divulgar os seus trabalhos também, porque fazem um trabalho maravilhoso a nível da cultura. Divulgam não só a cultura da Guiné-Bissau, como uh, todos os trabalhos da língua portuguesa. E vou fazer essa conexão com a página. É uma página, boom, já, muito bom. E eu tenho penso ter dito a Michelle. Uh, tenho uma página de que estou a lutar com o Facebook para conseguir recuperar Sim. com quase 20 mil seguidores é uh, onde decimava muito uh, mas para lá vou chegar eu acredito que já faltou muito Michel não vou tirar muito mais tempo uh, foi muito gosto e a todos que nos acompanharam tenha uma noite sabe balada. e não está junto não está junto adeus Bisu!